Salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você, feijão aqui na área, espero que você esteja bem. Bom, dá aquela moral, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, me dá essa força. Esse vídeo aqui é, vai ter como intenção ajudar a galera que tá aqui no nosso grupo VIP, tá? Vou mostrar pra vocês um pouco do grupo também, para vocês entenderem como que é. é bom, aqui a gente está por dentro do grupo. Vou, esses sinais aqui estão rolando. Eu acho que essa premier até já bateu. 6, 9 12, deixa eu ver. Ah, não, vai começar. Beleza, vai começar ainda. Então, vamos lá. Então, aqui, vou explicar para vocês é, como o sinal vem, né? Ele vem assim, né? O nome da liga, a Premier, os minutos, que são quatro tiros. Aqui, esse foguinho é a ótica que bateu. E é o um mercado de over 2,5, que, é que é o nosso alvo, mas bate bastante também um alvo é, o alvo 3,5, o 3,5 e os 5 ou mais, né? Então, eu quero deixar duas dicas, principalmente para a galera que está no grupo, é, se você ainda não está, quer fazer a parte aqui do VIP, eu tenho dois planos agora, tá? É um plano de R$60,00 é, semestral, né por seis meses, naturalmente. Então, se você pagar R$60,00, vai ficar seis meses no grupo, fechou? Ou o plano anual, que é um ano. Anual? Um ano? <risos> e aí tá só 100 reais tá? E esses são os dois planos que eu tenho no momento. Meu WhatsApp está aqui na descrição. só me chamar e mandar o comprovante, eu coloco você no grupo. Estava dando uma olhada aqui, a gente está com 30... Das últimas 35, 36 entradas... Só um red, tá? Vou mostrando aqui devagarzinho, vocês vão acompanhando. Mas eu quero deixar duas dicas aqui para evitar o red. Por mais que a gente já tenha uma assertividade monstra, tem duas dicas que eu uso, que eu evito bastante o red com isso, tá? Quando o sinal vier, eu vou pegar esse exemplo aqui, do Premiere 6. O sinal vem com bastante tempo de antecedência. Então, ó, o jogo da Premiere, esse 3 aqui tá rolando e o anterior. Ó, eu eu eu abortaria essa entrada. Quando ele mandar o, robô, o sinal, você analisa o primeiro jogo e vê os últimos dois resultados. Se tiver nos últimos dois resultados um jogo bateu o over 2,5, aborta. Porque o sinal, o robô, é 24 horas por dia. Então, em algum momento, ele vai mandar um sinal que os últimos dois jogos não bateu o over 2,5. Aí eu aconselho que você entre. Ou, se você quiser entrar mesmo assim, o que eu deixo de sugestão? Espera os dois. Esqueci um minuto aqui. Isso aqui, ó, o 6 e o 9. Se não bater no 6 e o 9. Aí você entra. Aí você faz 12, 15, 18 e 21, operando no 2,5. Se você seguir essas duas dicas, você vai diminuir muito a chance de tomar red, Você não vai deixar de tomar, mas você vai diminuir muito essa possibilidade, tá? E aí, para fechar, então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, aqui ele sempre tem um relatório de hora, tá vendo? Então, na última hora aqui, ele mandou sete entradas, foram sete greens. Vamos pegar o último relatório, acho que é mais fácil. Aqui, nessa hora aqui, na hora anterior, ele mandou cinco entradas, é, sem nenhum red também. Aqui também, então, ele mandou sete entradas, teve um red. Vamos ver mais um. Ah, é... E essa, essa aqui é o red da hora que eu acabei de mostrar. E essa aqui ele mandou cinco heads e, e nenhum, nenhum... Cinco greens, desculpa, e nenhum head. Então, cara, é muito... O robô por si só, se você só seguir o que está aqui e tiver tipo, gestão, você vai dar bom. Mas essas duas dicas são para ajudar a galera, principalmente que já está aqui no grupo, para evitar ainda mais esse red tá bom? Então, é isso. É o vídeo de é para dar essa dica aí. Espero que te ajude. Aquele abraço.